Olá, ah, eu não sei se você sabe, mas eu sou ex-aluno do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Estudei aqui, no campus Nilópolis, e tenho muito orgulho disso, porque com essa vivência em sala de aula, como estudante, me permite ser um gestor que pensa no estudante como foco das ações de desenvolvimento. Por isso, tudo que a gente fez as usinas fotovoltaicas de energia solar aqui no campus, o trabalho de finalização do prédio da Física, do prédio da COSAAT, da melhoria na quadra, isso tudo só aconteceu porque o foco é o estudante, é o foco na realidade, é o foco naquele que é o principal motivo que a gente existe. O Instituto Federal do Rio de Janeiro existe para formar cidadãos. Então, conto com você, dia 29 e 30 de novembro, Vote 10, vote professor Rafael Almada para reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro.